Sabe aquela dúvida sobre por onde começar ou como fazer para render mais na hora de estudar? Ou ainda quando bate aquela insegurança ou então desmotivação para continuar? Eu sou Eduardo Valadares, eu sou professor aqui do Descomplica e hoje eu vou te explicar mais sobre o Guia do Estudo Perfeito, o famoso Jep. EP. É a nossa disciplina exclusiva aqui do Descomplica. Aqui no Descomplica, nós temos essas aulas do Guia do Estudo Perfeito, o famoso GEP. É uma disciplina em que falamos sobre técnicas de aprendizagem, falamos sobre habilidades comportamentais e estratégias de estudo como estratégias de prova. Tudo isso para te ajudar a estudar melhor. Nós sabemos muito bem que cada aluna, cada aluno tem um perfil e nós entendemos isso muito bem. A nossa missão é te ensinar a adaptar os seus hábitos de estudo, a criar mais foco para melhorar a concentração que você tanto precisa e até mesmo a ter prazer em ver, acompanhar o seu progresso, a sua evolução, o seu crescimento. Acredite se quiser, tá? Mas nestas aulas nós vamos ensinar você a organizar a sua vida com um cronograma de estudo, até como você ter uma vida social, porque a gente acredita nisso, tá? Ninguém aqui precisa dedicar 100% do seu tempo só para os estudos. Deixa isso para lá. Não, não pensa só assim, não. Existe vida social para vestibulando, para vestibulando sim. E eu vou te ensinar como, tá? Aproveita, inclusive, o chat das aulas do Guia do Estudo Perfeito para você trocar experiências e você colaborar com os estudantes que estão no mesmo barco que você. Você vai perceber que toda semana trocando ideia, informação, essas experiências com os seus colegas, com as suas colegas, isso vai te ajudar demais. Nós temos uma estratégia pensada na sua evolução como vestibulando como vestibulando, ou seja, quando vai chegando julho, Agosto, que às vezes a gente está pensando assim em desistir, tá bem cansada, cansado. É o jepe é o jepe é o jepe que vai te ajudar, amizade. A gente vai te falar sobre como evitar o processo de auto-sabotagem, como criar uma rotina de estudo mais eficiente, como montar um bom cronograma, como aprender a estudar de forma mais autônoma e criativa aqui, a gente segura na tua mão e te ajuda a desenvolver calma, resiliência e a persistir no seu sonho rumo à aprovação. Sabe o que eu falei de tanto de habilidades comportamentais? Você vai entrar de um jeito para assistir às aulas do GEP e eu tenho certeza que ao final da jornada, você vai sair uma aluna, um aluno completamente diferente, tá? Em 2021, as aulas do Guia do Estudo Perfeito acontecem ao vivo toda terça-feira, a partir das 17 h às 5 horas e 15 da tarde. É hora de passar um cafezinho, pegar seu computador e sentar comigo para descobrir em você como ser uma estudante, um estudante melhor. Bora pensar em evoluir? Bora pensar em crescer aprendendo de uma forma mais inteligente? Curtiu? Aqui na descrição tem um link para você assinar o Descomplica, tá? O Guia do Estudo Perfeito é uma disciplina exclusiva do Descomplica e qualquer plano que você assinar vai poder utilizar o JEP. Então, corre aqui na descrição, assina para estudar com a gente e marque esse encontro semanal comigo. Eu vou estar aqui toda semana te esperando, junto com um montão de gente também assistindo às aulas do Guia do Estudo Perfeito. Eu tenho certeza que se você aprender a conciliar o que se chamam as disciplinas mais cognitivas com a área da não cognição, as disciplinas não cognitivas, que é justamente isso que a gente quer te passar com o JEP, você vai ter um grande sucesso nos seus estudos em 2021. Então, ó, um beijo grande. Eu tô te esperando aqui. Acesse aqui o link da descrição e vem no JEP comigo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.